Boa tarde. Convidar as irmãs para fechar os olhos, então. Paizinho querido, obrigado, Pai, porque Tu nos reuniu nesta tarde. Obrigada porque Tu estás aqui, Senhor, em cada detalhe, Senhor, em cada louvor, Senhor. Obrigado porque Tu está no meio do Teu povo, Senhor. Obrigado porque Tu escolheste essa tarde para ministrar os nossos corações. Colocamos a nossa vida no Teu altar, Senhor. Pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, conscientes e inconscientes, Deus. Pedimos que o Senhor nos lave com as águas do Teu trono nesse momento, Pai. Tirando toda a impureza, Senhor, tirando todo o engano da nossa mente, Pai. Que o Senhor desfaça as fortalezas mentais, Senhor, crenças limitadas que temos, Deus, que trazemos desde a nossa infância, Senhor Jesus. Que nessa tarde o Senhor possa reinar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Senhor, trazendo liberdade, Senhor, que há em Cristo Jesus, Senhor. Tira, Senhor, todo o sofrimento nas emoções, na alma, Senhor Jesus. E que o Senhor venha nos libertar, porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres, Pai. Amém, Senhor. Fica conosco, Pai. Amém. Podem sentar, irmãs. Bom, o tema hoje é difícil. O nosso tema é ampliando a capacidade na educação dos filhos. E no início do ano, quando a gente teve uma reunião sobre os temas que seriam ministrados, que seriam trazidos. Eu cheguei muito feliz para a irmã Andréia. Disse: olha o que eu tô lendo. Ela disse assim: ah, tu tá lendo isso? Que bom. Então tá, tu vai trazer a palavra. Então em maio, mês das mães, a gente precisa de uma palavra. E eu, amém, porque esse não é o forte. Né? Não é o meu primeiro ministério trazer a palavra. Então sempre é uma coisa difícil. Foi um desafio. Eu estou lendo esse livro e meditando nele desde dezembro, e Deus vem falando muito assim, ao meu coração e trazendo verdades que são verdades, que não são enganos da nossa mente ou que são coisas que os nossos pais vieram nos passando e a nossa família acreditava, e aí Deus vem e vamos construir sobre uma base sólida. Aí você para, assim, é verdade. Então, assim, hoje nós vamos falar de um personagem da Bíblia. Agora eu me sinto falando para as crianças, tá? Que a gente sempre fala dos personagens. Nós vamos falar de um personagem muito importante, que é Moisés. Então, Moisés, ele... Ele nasceu e quando ele nasceu, o faraó, ele deu uma ordem para que matassem todos os primogênitos das famílias. E a mãe de Moisés e o pai de Moisés... Eles esconderam Moisés durante três meses. Três meses eles conseguiram burlar a lei, mas chegou um momento que a gente não conseguiam mais. E aí a mãe dele, creio, direcionada por Deus, construiu uma cestinha de vime. E ela sabia que a filha do faraó se banhava naquelas águas, daquele rio. E ela disse para a filha dela, vamos colocar o humano na cestinha e ela vai amar ele, ela vai cuidar dele. E assim a história aconteceu. O Moisés foi na cestinha pela água, a filha do faraó, encontrou aquele bebê e se apaixonou, porque ela não tinha filhos. E aí, ali começou o grande plano de Deus para a vida de Moisés, na íntegra, se, con se, se confirmando, né? Então, o que, o que Deus tem me falado é Ele tem um plano maior e cada um faz parte do plano dEle, cada família. Então, aqui nós temos várias famílias hoje reunidas e cada uma de vocês faz parte do plano de Deus. E ninguém consegue concluir o plano de Deus sozinho, porque Deus precisa de todas as famílias. Mas Ele tinha que resgatar as famílias né? dos israelitas, dos hebreus, e escolheu alguém, porque Deus sempre escolhe alguém. né? Ao longo da história, ele foi escolhendo Abraão, aí depois escolheu Moisés, escolheu Josué, e assim vai. Né? E hoje ele escolheu você, para continuar contando a história dele, que é uma história de amor. Então, a filha do faraó criou ele, e ali ele foi salvo, né? Daquela, daquele momento ali. E Deus sempre tem usado a família para cumprir os planos. Eu quero ler com vocês em Êxodo 12, 37. É na página 91. Não, 90, 92. Que é a saída dos israelitas, que eles saíram do Egito. Que aí Moisés já tinha crescido, já tinha ficado muito amigo de Deus. E assim ele recebeu uma missão de tirar aquele povo, que era o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, para levar para a terra prometida. Que ele não sabia, né? mas ia levar um tempinho. Então, vamos ler ali, em Êxodo 12,37, que diz assim. Assim partiram os filhos de Israel, de Ramassés, para Su Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Então, aqui Deus deu... Um grande povo para Moisés. Imagina você levar cerca de 600 mil pessoas, fora homens, fora mulheres e crianças, e andando, né, gente? Não tinha carro. Era uma missão difícil. E ali Moisés foi sendo formado. Ele resolvia vários problemas do povo. Porque imagina 600 mil pessoas a pé, andando. Ia dar problema, né, irmãos? Ia dar problema. Não tinha como fugir mas ali estava o coração de Deus na terra, com o seu povo. E assim, eles foram levando, e durou 40 anos nessa peregrinação. Não foram meses, nem um ano, dois anos, a gente até aguenta mais, 40 anos. Mas ele lutou por aquele povo, ele amou aquele povo, ele, ele sentia que aquele encargo era do Senhor sobre a vida dele. Mas chegou um momento que aquele tempo do deserto ia acabar. Assim como nós temos desertos na nossa vida, eles têm início, meio e fim, tá, irmãs. Ninguém fique no deserto a vida inteira que tem algo errado. Você venha conversar porque não tá certo. Deus tem o início do deserto, tem o meio do deserto e tem o fim do deserto, para você andar um pouquinho e cair no outro deserto. tá? Não desanima, que o deserto nunca termina também. E aí eles iam sair desse lugar, mas Moisés o coração dele começou... Meu Deus, eles não vão saber te adorar depois. Eles não vão ter necessidade, porque a gente só se volta para Deus quando a gente tem problema, de verdade. Enquanto a gente não tem problema, a gente leva, empurra com a barriga, vai ali, vai colar. Enquanto a força do nosso braço alcança, a gente vai jogando. Mas chega um momento que não tem mais com quem contar, não tem mais... Aquele limite, ele, Deus dá o limite. Aí tu te rende. E aí Moisés disse, Senhor, como que eu vou passar isso para o povo? Como que eles vão levar essa fé adiante? Como que a história, a tua história vai continuar? E aí ele foi orar e o Senhor deu a direção. Então nós vamos lá em Êxodo, não, Deuteronômio 6, versículo 5. É na página 256. Ali, Deus estava dando um, um mandamento. É o primeiro mandamento de Deus. Que todos devem ter aprendido em casa ou na escola, né? Isso é uma coisa que, independente de você ser cristão, em um momento da tua vida você tu ouviu isso. Ou foi na escola, ou foi na família, ou foi da avó, do matia, tia, alguém te falou isso. Então, vamos ler aqui, no versículo 4, tá? Do capítulo 6. Ouve, Israel... O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Gente, é a primeira vez que Deus diz uma coisa muito importante. Antes ele queria obediência. E agora ele quer amor. É mais fácil obedecer ou amar? Eu sempre achei mais fácil obedecer, vou confessar para vocês. Que amar requer sentimento, requer esforço, abrir mão de muitas coisas, né? Quem ama o marido sabe, quem ama os filhos também, sabe? Que chega um momento que tu Ah, mas eu amo, eu vou fazer, né? Porque eu amo. Porque daí já não é não é cansativo, é prazeroso porque tu ama. Sabe? Quando o filho te pede assim, ai mãe, eu queria aquele bolo, eu queria ir naquele lugar, e daí tu pensa assim, mas eu amo, tenho que fazer, porque eu amo. E aí você faz, porque fica revelado o amor para ti. O amor é revelado. E assim é Deus. Deus é revelado no amor. Não existe família sem amor. Se, se não tem amor, é outra coisa, não é família. Porque família tem que ter amor. Porque Deus é amor. E se Deus não está nesse negócio, é só você convidar Ele hoje, não tem problema. Se Ele não está, Ele vai a partir de hoje. E a importância da fé na família. Aqui Moisés recebeu de Deus essa ordenança, por quê? Porque a fé tinha que permanecer na família. Porque como aquele povo que não tinha local, eles não tinham nação, eles eram um povo andarilho, peregrino, eles não tinham pátria, eles não tinham nada. E como que, que se constrói uma cultura com um povo que não tinha local estabelecido e essa cultura permanece até hoje? Aí Deus diz que a fé vem para a família e vem para a comunidade. Quando ele deu essa ordenança aqui, ele não falou só para a família. Ele falou para um povo. Então, nós aqui somos a comunidade cristã, a comunidade, a família de Deus. E aqui, a gente tem que amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Mas lá na nossa casa também. E aí começa o processo e o poder dos relacionamentos. Eu sou um exemplo vivo do poder dos relacionamentos. Eu nasci num lar onde meus pais eram, estavam juntos, né? mas, quando eu fiz três anos, eles se separaram. Então, era difícil, era complicado, mas a minha mãe já tinha Jesus. Ela só não frequentava assim uma igreja ainda, porque ela se sentia muito pecadora. E aquilo impedia ela de frequentar a igreja, mas... Uh, com seis anos, o meu pai me devolveu para minha mãe, vamos dizer assim, para encurtar a história, e eu demorei sete anos para ver ele de novo. Só com 14 eu fui rever ele. Então, dos seis aos 14, eu tive muita gente boa na minha vida, que investiu em mim, que foi a prof da escolinha, o tio o diácono, que era da igreja, que sempre perguntava como é que eu estava, pessoas que se preocupavam comigo. meu pastor, eles todos fizeram parte dessa construção da minha história. Mas por quê? Não porque eu tinha uma família, ó. minha mãe tentava, e foi boa no que ela fez. Mas o ambiente onde eu vivi fez toda a diferença. A igreja fez diferença na minha vida. Então, é muito difícil, na minha cabeça, imaginar a minha história sem os irmãos da igreja. Por quê? Porque eles fizeram um papel importante. Não supriram a necessidade do meu pai, mas fizeram o papel que eles precisavam fazer como família de Deus. Então, eu ia nos retiros, eu, ia, eu sempre estava envolvida nos jovens, mesmo que eu não era jovem, mas eles deixavam. <risos> então, assim, Deus foi ao longo da história da minha história também fazendo a diferença né então hoje a mensagem é de encorajamento de sucesso para as mães e pais e é tudo que Deus precisa fazer dentro de nós está aqui nesse versículo amar a Ele né tem uma frase do livro que eu anotei aqui para eu ler que diz assim a sabedoria é feita de conhecimento e cicatrizes não existe passar por algo e não ter cicatrizes. Então, hoje, eu tenho cicatrizes, tenho, mas eu posso falar delas, porque elas me fizeram crescer. O abandono do pai, o perdão que eu liberei para o meu pai depois, ter um relacionamento. Eu não, simplesmente, ó, não passei por nada. Eu passei, como todas vocês passaram. Todas vocês têm uma história, têm feridas, têm coisas que precisam ser tratadas, mas Deus... Ele está sempre ao nosso lado para a gente passar por isso e poder o que Ampliar a nossa capacidade para que o nosso filho não seja a nossa ferida, mas seja a nossa cura. Porque é difícil. Quando a minha filha nasceu, que eu olhei para ela assim, eu não sei ser mãe de menina. Eu esperava ser mãe de menino. Porque menina é mais fácil, né? Eu achava eu. Né? Mas Deus foi me mostrando que eu precisava ser mãe de menina, porque eu precisava ser curada. Senão, ia ter coisas que eu não ia. Ia passar batido. E ele ainda continua me curando, eu quero dizer para vocês. E, e o que vamos descobrir como pais é que não somos a única influência na vida dos nossos filhos. Porque o nosso maior erro, assim, é achar que o filho é só nosso. Que ninguém mais tem responsabilidade sobre ele. Não, responsabilidade não tem, mas tem influência. Então, hoje... Você é a influência, você e seu marido, ou você e a avó, alguém que divide essa tarefa de paternidade ou maternidade. Mas tem a igreja, que é uma influência. Tem os amigos, tem a tia, tem os amigos mais próximos da família. Todas essas pessoas são influências na vida dos nossos filhos. E aí? Será que a gente está cuidando disso? Será que a gente olha essas pessoas com esse olhar de influência? Porque, gente o filho vai crescer. E vai chegar um momento que eu não quis conversar com a minha mãe. Porque eu não queria mais. Eu queria conversar com outras, outros adultos. Porque os pais sufocam. Né? A minha mãe era sufocante, ela sabe disso. A gente já conversou, já tivemos várias conversas sobre isso. Porque ela era muito protetora, porque eu era, eu não tinha o pai, e aí ela tinha que ser pai, ela tinha que ser mãe, ela se esforçava naquela tarefa, ela quase me matava. Gente, era complicado. Mas a gente venceu e hoje a gente dá muitas risadas das nossas histórias. E com isso ela foi descobrindo também que ela não era única na minha vida. Então, tinha a avó, tinha a tia, tinha os irmãos da igreja, tinha os amigos que a gente ia. Então, isso que, eu, que Deus quer nos dar esse olhar. Quem eu estou deixando perto do meu filho? Quem tem uma voz ativa para o meu filho hoje? Com quem meu filho pode contar se ele não puder conversar comigo? Porque eles vão crescer. Ou talvez o teu filho seja adulto, né? Talvez hoje tu não seja mãe de adolescente. Mas como que eu vou me comportar com meu filho adulto? Quem é a influência do meu filho adulto? Se ele não está no caminho do Senhor, se eu tenho essa preocupação no meu coração, né? Então, seja... Estratégico. Pense. Vamos aproximar essa pessoa. Ore. Senhor, será que eu devo? Me conduz. Quem pode ser uma boa influência para o meu filho, que quando ele tiver um problema, eu sei que ele vai, a influência dele vai falar a mesma coisa que eu falaria com outras palavras e o meu filho vai aceitar. E, eu, eu, e o autor do livro, ele diz assim que o filho fez 16 anos e que o filho começou a namorar e, de repente, ele chegou tarde em casa. E ele esperou ele, sentado no sofá, e disse para ele, vamos conversar? Não, eu não quero conversar hoje. Diz que o filho subiu a escada, fechou a porta e ele pensou, Deus, eu não posso bater nele. Eu não posso obrigar ele a falar. Estou ferrado. E agora, com... Mas eu tenho que descobrir o que está passando dentro do coração dele. E aí ele diz que no outro dia esse filho foi e procurou um amigo da família que também ele tinha muito, muita amizade e eles se acertavam. E esse amigo falou para ele a mesma coisa que o pai teria falado. E ele disse: vá e se acerte com seu pai. O seu pai te ama. Você não tem por que esconder. Se acerte com seu pai. E aí ele passou o dia pensando naquilo que o amigo do pai dele falou, e de noite ele chegou em casa e conversou com o pai dele. Mas se ele não tivesse esse amigo que falasse isso para ele, com quem que ele falaria? Com quem seu filho falaria hoje? Com quem? Tem muitos que não vão ter com quem conversar, porque nós não criamos essa, esse círculo, vamos dizer que é só imaginário, né? mas a gente não criou esse vínculo com outras pessoas que também querem o bem do nosso filho, que também tem palavras, que têm conselhos. E a gente fica muito focado ali no filho, só no filho, só no filho, só no filho. E não cria esse ambiente, porque tem que ter um ambiente de conversa. Hoje em dia, a gente não consegue suprir tudo para o filho. Ele vai precisar descobrir. Vai chegar um momento que a nossa voz não é a única voz na cabeça deles. E a gente tem que preparar esse caminho. Então, hoje, aqui na igreja, a gente também tem esse momento quando a criança precisa fazer uma terapia, quando a, pessoa, a criança precisa vir conversar, ela está passando por algo que o pai não consegue ajudar. E o pai também tem ajuda aqui. Pode chegar e pedir. Olha, não estou conseguindo, meu filho está com esse problema, vem conversar com o pastor. A gente tem esse, essa comunicação interna aqui para ajudar. Tem muitas irmãs que são terapeutas, muitos irmãos, a gente ajuda muitos adolescentes, porque chega um momento que o pai não é suficiente, que vai ter dúvida, que ele vai ter dúvida da fé dele. Porque cada momento a gente tem um tipo de fé. Você não tem a mesma fé de quando você era criança. Você teve que crescer. E assim é o filho. O filho ouve a história do Moisés hoje como um menininho que foi na cestinha e que a, que a filha do faraó cuidou. Hoje você está ouvindo a história do Moisés como uma grande história do plano de Deus. Em cada fase, Deus vai liberando um crescimento espiritual. E a gente tem que estar tá preparado como pai e como mãe para ampliar, não para pegar para nós e dizer, o filho é meu, ninguém mais dá conselho, tá? Que o filho é meu porque é bem fácil a gente fazer isso. Só que vai ter um momento que, esse, que essa fala vai cair. Eu já fiz isso. Teve um momento que eu disse, Lari, me ajuda, porque a Ana não está me ouvindo, mas ela te escuta. A Lari é a profe, né? filha da Andréia. Ajuda que fala isso para ela, porque ela não está ouvindo de mim. Mas se ela ouvir de ti, eu sei que ela vai. E não é vergonha para ninguém, irmãs. Que coisa mais boa foi poder falar para a Lari que eu precisava de ajuda. E foi uma coisa, assim, bem simples, mas que eu senti de Deus que não era para mim falar. Porque não ia surtir resultado. Porque a gente já tinha falado aquele assunto tantas vezes e não tinha dado em nada. Eu disse, Jesus, e agora? Né? Com quem que eu vou falar sobre isso? E aí veio. E eu disse, não, Alari, Alari tem o caminho do coração da minha filha. Porque, irmãos, irmãs, o problema é quando a gente perde o coração do filho. Se você perdeu o coração do teu filho, tem que orar. Tem que orar, porque cada um tem uma linguagem de amor. Tem um outro livro que eu indico para as irmãs, que é as, as Cinco Linguagens do Amor para o Coração das Crianças. Então, cada filho é diferente. Tem filho que gosta de qualidade de tempo, tem filho que gosta de toque, abraços, beijinhos, carinho, cosquinha. Tem filho que gosta de ser servido, quando a mãe traz um pãozinho, quando a mãe faz o leitinho. A mãe não precisa fazer nada. É só levar na mão dele nossa, uau, é a melhor mãe do mundo. Mas eu não fiz nada. Mas essa é a linguagem de amor do teu filho. Tem outros que gostam de... Vamos ler aqui para não perder. De presente. Tem outros que gostam de palavra de afirmação. Você consegue, você é amado, você é querido. E a gente tem que investir e descobrir qual é a linguagem de amor de cada filho, que cada filho é diferente. Eu só tenho uma, mas eu sei disso, porque eu e o meu irmão somos completamente diferentes. E eu quero falar para vocês também da síndrome da família perfeita. Esse dói só de ouvir. <risos> Agora, porque quando eu li essa parte, eu disse, meu Deus, é comigo mesmo, né quer me curar. Vamos lá. Então, eu vou pedir para vocês fechar os olhos. E eu quero que vocês imaginem aí a família perfeita de vocês. Né? Os filhos todos comportados, o marido alinhado, sorrindo, feliz. Né? Aquela família, assim, amável. Né? A gente sempre tem uma imagem na nossa mente. Então, agora, abre os olhos. Quer te contar uma coisa. Ela não existe. Eu descobri. Quer dizer, eu já sabia, mas não queria descobrir, né? Parece comercial de margarina, sabe? Aquela família perfeita, todo mundo na mesa, aquele café da manhã. Aí tu olha aquela fa família e diz assim... Ai... Ah, só não parece a minha, né? Isso não acontece na minha casa. Porque parece filme de Hollywood, a gente sempre tem uma ideia de que o marido, eu tinha uma ideia, porque como eu nasci na igreja, então você via aquelas famílias entrando, né? Os filhos todos comportados, marido alinhado, mulher de salto, vestido, e eu tinha essa ideia quando eu casei. Só que aí a realidade <risos> é outra. E aí eu casei e eu disse, não, mas eu ainda vou conseguir né, ter essa família da, da minha ideia, né? porque não era de Deus, era a minha ideia, que eu desenvolvi pelas minhas percepções. E aí né, veio a família, veio a filha, né? por um tempo até a gente mantém a fachada bem bonita. Mas tem aquele... Eu tenho uma dificuldade, eu tenho que conversar para vocês, eu tenho dificuldade de chegar no horário. E o meu marido não. Ele chega no horário que ele marcar. Mas com a filha, tem a bolsa da filha, a filha não mamava no peito, tinha que levar leite, tinha que levar três, quatro roupas, tinha que esquentar água, botar numa térmica. Gente, eu começava a me arrumar duas horas da tarde para chegar às seis. Eu dizia, isso é muito cansativo. Isso não é para mim, isso não é real. Se meu Deus, não pode ser que tem que dar tanto trabalho assim. Eu passava o domingo inteiro em função de arrumar a bolsa e chegar no horário. Aí eu disse, não, não isso não é para mim. Aí eu comecei a desconstruir isso aí na minha cabeça, porque eu não ia chegar nesse patamar que eu mesmo estabeleci. Não foi ninguém que me contou, fui eu que estabeleci. E aí tudo isso que a mídia produz para deixar a imagem da família que nós jamais vamos conseguir ser. Tá? Família é algo complicado, Criar filho é difícil. Não existe um modelo único. tá? E cada família vive numa realidade diferente. E você tem que aceitar. É difícil. Eu quero dizer para vocês que essa foi a parte mais difícil. Porque a gente tem essa ideia. E é um engano. A gente vai construindo... E esse pensamento e fortifica, e a gente tem uma ideia de como o marido tem que se comportar, como os filhos têm que se comportar. Meu Deus, se os outros veem que o meu marido não é assim, assado, cozido, se a minha filha não se comportar, e se ela correr, e se ela isso, e se ela aquilo, e eles fazem tudo que a gente não quer. tá? Mas vamos voltar para a Bíblia. Tem famílias bíblicas que a gente olha e acha lindo. Quem acha linda a família de Abraão? Né? Mas o Abraão ele ofereceu a esposa dele para outro homem, para poderem sair de um problema. E a família do Eli, profeta Eli, ele perdeu o controle dos filhos dele, sendo profeta na casa de Deus. Uma família bíblica. E aí vamos falar da família de Jesus. Jesus, com seus, acho que é 12 anos, foi para o templo e a mãe dele esqueceu ele. Três dias. Se fosse hoje, irmãs, ela ia para o conselho tutelar. Três dias, esquecer um filho. O que, que Deus quer nos falar sobre isso? Que não existe família perfeita. E não, ele não quer uma família perfeita. Ele quer uma família real, verdadeira que se aceite, mas que queira ser transformado pelo plano que ele tem para cada família. E aí vai desconstruindo a nossa cabeça. né? Evidentemente que Deus não está procurando pintar um quadro de uma família perfeita. Aí eu me pergunto por que, que ele deixou tantos exemplos negativos. Será que é para nos consolar? Aí eu fiquei com essa opção. <risos> que é para nos consolar, porque a gente não vai chegar nesse patamar que a nossa mente quer. E a nossa história de fé cotidiana, ela se torna realidade, porque nós temos a oportunidade de redefinir os nossos relacionamentos. Pode ser que você entrou na igreja agora e que você não tenha uma formação desde pequeno, cristão, mas você vai descobrir com o seu filho. Você vai contar as histórias bíblicas e Deus vai falando contigo, vai falando com ele. E aí você vai tendo um relacionamento. Talvez você veio com os filhos adolescentes para a igreja. E agora eu não investi nenhum tempo nisso, ele não vai querer saber disso. Meu Deus, estou ferrada. E agora, adolescente na igreja. Não, mas você tem que mudar a estratégia. Você tem que levantar assuntos do cotidiano, para trazer Deus para dentro da família. Não pegar a Bíblia e enfiar a água abaixo, irmãos. Isso não funciona. Ele vai odiar a igreja. E vai odiar você também. Porque ele é adolescente, ele já sabe das coisas, ele é dono do mundo dele agora. Não adianta pegar, senta aqui, fulano, vamos ler provérbios. Eu tinha uma irmã que, tinha, que dava um castigo para a filha, que era ler provérbios. E aí eu ficava olhando para ela assim, não acreditando naquilo, né? E aí, claro, ela era cristã, né? E ela tinha criado a filha na igreja e tal, e a filha estava muito rebelde, e ela lia provérbios. E esses tempos eu tive a oportunidade de encontrar essa filha, e eu disse, tu lembra o que a tua mãe fazia contigo? Eu lembro, mas tia, aquilo foi bom para mim. Foi bom. Porque se eu hoje estou advogando, foi porque a minha mãe leu provérbios para mim. Mas, para mim, parecia loucura. Mas foi a estratégia que Deus deu para ela. Eu olhava aquilo de manhã cedo, porque eu era missionário e morava na casa deles. E aí, de manhã cedo, descia para o café e a guria lendo provérbios, lendo provérbios, lendo provérbios. Eu disse, meu Deus, isso não vai dar certo. Mas, quer dizer, para o irmão que deu certo, ela está bem, ela continua congregando, e está tudo certo. Mas, para Deus, Deus vai dar a estratégia para cada um. Só que você tem que buscar a estratégia. Orar. Dizer, Senhor, eu não sei como falar de Ti para o meu filho, mas eu sei que Tu tem uma estratégia, Tu vai me dar, e eu vou buscar, mas eu não vou fazer na minha força, entende, irmãos? Porque quando eu faço na minha força, eu só afasto o filho. Eu afasto o filho de mim e da igreja. E, principalmente, dele ter um relacionamento com Deus. Porque o que acontece em casa é mais importante do que acontece na igreja. É duro, né? Mas é a verdade. Se lá em casa não funciona, se lá em casa ele não está vendo você amar a Deus, se lá em casa ele não está vendo você ser transformada por Deus, ele não vai amar a Deus. Sinto muito. Eu? Há um... Tanto é que eu comprei esse livro, quero dizer para vocês, contar a verdade do livro agora. Eu estava pensando assim, Deus, eu tenho um medo. Eu tenho medo da minha filha não te amar. E o que, que eu vou fazer com esse medo? E aí eu pesquisando e conversando e de repente veio esse livro lá no que eu estava pesquisando e eu disse vou comprar, vou comprar porque eu preciso ampliar minha capacidade de educar minha filha. Olha aí, coisa mais boa, né, A gente? Não eu vou. E eu trabalho com criança. e aí eu dizia Deus, mas como? Como que ela vai te amar? E eu fazia essa pergunta para mim mesmo. Porque, gente, quando a gente vive na igreja e o filho vem para a igreja, e vocês sabem que eu trabalho na igreja, eu tinha essa preocupação, porque eu aprendi a amar a Deus e realmente Deus fez diferença na minha vida. Mas a minha filha nasceu em outra época, onde para ela amar a Deus tem que ser uma coisa relevante, porque ela vê o pai dela na igreja, ela vê a mãe dela na igreja, mas isso não quer dizer que ela está dentro da igreja. Isso também não quer dizer que ela vai amar a Deus. Isso pode dizer que quando ela tiver 15 anos, ela vai dizer para mim, mãe, eu não quero isso para a minha vida. Tu escolheu isso. Foi tu e o pai. E aí? E eu fazia essa pergunta para mim mesmo. E aí esse livro veio a resposta. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas, e se ela vê isso na minha vida e na vida do pai dela, ela vai amar a Deus. Porque nós estamos cumprindo o que o Senhor determinou. Lá atrás. E aí esse medo foi indo embora. E eu mandei ele embora também. Não fiquei com ele na minha cabeça. Porque não é fácil. Aí você tem tanta informação e você vive no ambiente da igreja e você vem à igreja, mas isso não quer dizer que o teu filho está assimilando aquilo que ele está aprend... tá vendo na igreja. Porque a gente fala muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Né? Então, a história divina é evidente que Deus não está procurando pintar esse quadro de perfeição, irmãs. E a gente precisa encarar. Deus pode mudar a sua família radicalmente se Ele fizer parte dela, se você cooperar com o plano dEle, não o seu. O plano é dEle. A gente é cooperador com o plano dEle. Agora vamos fechar os olhos de novo. Agora eu quero que vocês imaginem o fim, o fim da sua família. Agora você pode imaginar seus filhos, pode imaginar Nora, pode imaginar netos. Pode imaginar, porque aí Deus está nesse plano. Não é a família perfeita da margarina, não é a família perfeita de Hollywood, é Deus. Deus, você, seu esposo, ou sua família, todos que fazem parte dela. Então, Deus tem um plano mais amplo para você. Pode abrir os olhos. A família, ela existe, irmãs, para revelar o coração de Deus para todas as gerações. Deus, desde o princípio aqui, Ele vem contando uma história, de geração em geração. Se a palavra chegou até nós hoje, muitos tiveram que morrer por ela, muitos tiveram que se sacrificar por ela. Pensa de que maneira a palavra entrou na família de vocês. Quem foi a primeira pessoa que recebeu a palavra? Essa pessoa teve que pagar um preço. Se foi você, você está tendo que orar pelo seu marido. Se foi sua mãe, ela teve que orar pelos filhos. Se foi sua avó, ela teve que orar pelos filhos, netos. E assim Deus vai construindo, porque Ele diz, na palavra, né? eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas tem que ter um. Um vai ter que pagar o preço. Então, isso é que Deus está tentando construir na história de vocês. Mas vamos para três ferramentas, então para ampliar essa nossa capacidade de educar os filhos. E elas são, elas funcionam como uma alavanca, né? Você alavanca e vai mais longe, né? E a primeira alavanca é o nosso tempo com os filhos. Então, a gente tem que estabelecer esse tempo de qualidade. Mais irmãs ou ouçam agora, mas tem que estar presente. E emocionalmente presentes. Não é com o celular. Não é com a cabeça nas compras. Não é com a cabeça nas contas que a gente tem que pagar, né? Então tem que estar com o filho. O filho tem que saber que aquele momento é teu e dele, de mais ninguém. E como faz isso? Olha, eu vou contar o que, que eu fiz, tá? Eu vou para a pracinha, sem o celular, sem ninguém, só eu e ela. Eu e ela e a pracinha. E quem a gente encontrar na pracinha? Então, ali é um momento que ela sabe que eu sou só dela. Foi o meu momento, mas descubra o seu. Né? Cada um vai descobrindo. E a segunda alavanca é o crescimento espiritual. Você tem que estar atento se o filho está assimilando aquilo que ele está ouvindo porque ele está ouvindo de você sobre Deus. Mas será que esse Deus está tá sendo crescido aí na mente, no coração, nas atitudes? Está conectando ele com a, com a vida dele natural? Porque senão é um Deus distante, é o Deus da minha mãe, é o Deus da minha avó, é o Deus da igreja. Lá na igreja eu escuto sobre Deus, mas é lá na igreja. Eu escuto muito isso. Ah, lá na, ah eu vou lá na igreja, né, tia? Lá a gente escuta de Deus, é, Mas vai chegar um momento que Deus vai ser dele. Então, a gente tem que estar preocupado com esse crescimento espiritual. E a maior influência sobre o crescimento espiritual é nosso, como pai e mãe, ou avó, ou tia, quem faz o papel aí. Né? Porque nem sempre tenho sobrinhos que eu faço o papel de incentivar ele espiritualmente. Então, eu estou sempre lá levantando um farol para ele buscar Deus e a terceira alavanca é cultivar relacionamentos com as pessoas fora da família natural, né? Uma pessoa da igreja, um amigo da família, quem vai ter esse contato com o teu filho que vai falar a mesma linguagem que tu, tu confia porque ele vai crescer, como eu já disse, né? Vai chegar o tempo que ele vai precisar escutar outro adulto que não seja você. E a gente tem que estar preparado para isso. Porque, senão, a gente vive naquele mundo né, de ide idealizando seu filho só para você. Ele é só meu, ah, ele ouve só a mim. E aí vem o YouTube e desfaz tudo isso. O YouTube é muito importante na vida deles hoje em dia. Né? Minha filha tem nove anos, mas ela ama o YouTube. Então, eu comecei a ver que eram muitas vozes falando com ela. Eu disse, meu Deus, e agora? Vou proibir? O que, que eu vou fazer? Vou tirar o tablet? E eu disse, meu Deus, eu preciso estar mais tempo presente, eu preciso saber o que, é que ela escuta, o que, é que ela ouve, não para fiscalizar, não, mas para saber se isso está influenciando o coração dela, se o coração dela está sendo levado por essas coisas. E aí a gente combinou os canais que pode assistir, os que não pode assistir, e aí está tudo certo. Vamos fazendo as combinações ao longo do tempo. E assim eles vão crescendo. Então, a gente sempre tem que imaginar o fim da história, irmãs. Se hoje não está bom, vai ficar bom. Porque Deus nos garante que vai ficar bom. Porque melhor é o fim do que o princípio das coisas. A palavra nos garante. Só que a gente tem que ter na nossa mente esse foco. O melhor é o fim. Não acabou. Seu filho pode se converter, seu filho pode amar a Deus, seu filho pode vir a ser uma bênção se hoje ele não é. Mas a gente não pode perder essa esperança. E no livro ele fala que os judeus, eles têm essa passagem da Bíblia, né? Que que fala: "Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus". Eles têm na porta. Eu achei interessante. Mas por que que eles têm na porta? Porque quando eles fogem do propósito amplo de Deus, aquilo redefine a mensagem para eles. É o norte Deus é o único Deus. Deus é Deus. Ponto. Só que essa verdade tem que estar aqui, não só na porta. Senão não funciona. Tem que estar aqui, implantada. Deus tem que habitar. Aí ele vai ser verdadeiro. Então, o Moisés ele sabia que se a família estivesse focada, se a família reforçasse a mensagem, se ela soubesse verdadeiramente a importância de Deus, ela ia conseguir alcançar esse objetivo e a ter o seu destino moldado pela palavra de Deus. Então, o que acontece hoje em casa tem que acontecer e tem que ser verdadeiro. Talvez o mais importante hoje não seja o que vai acontecer na vida dos filhos, mas o que vai acontecer na sua esse Deus vivo, real, verdadeiro, ele tem que ser vivo para ti. Aí ele vai ser vivo para os teus filhos. E aí sim, Deus vai construindo. As crianças sabem quando a gente não está falando a verdade. Elas sabem quando é moralismo, elas sabem quando é... uma palavra espiritual, mas não é vivida. Elas sabem. Elas sabem na nossa cara. que ela olha assim... É, mãe, é mesmo assim, mãe? Eu digo, aham. Uh -huh. Eu digo, meu Deus, tem que ser mais verdade. E aí, a gente tem que lutar pelo coração dos nossos filhos, né? A gente tem que encarar as nossas fraquezas. Eles precisam ver as nossas fraquezas. Irmãs, o maior erro é a gente tentar ser super mulher. Se o seu filho nunca te viu triste, ele não vai saber lidar com a tristeza. Se o teu filho nunca te viu lutar, ele não vai lutar. Se o teu filho nunca viu você resolver problemas, ele não vai resolver problemas. A gente é humano, né? E aí, que mãe é essa? Que pai é esse que nunca passa por nada? Pelo menos lá na minha casa os problemas eram reais. Bem reais. Então, só que eu, quando comecei, eu pensava assim, não, mas a minha filha não precisa ver que eu estou com problema. Não precisa saber. Ela não tem idade para isso. E aí ficava, né? Então hoje eu def... redefini minha postura. Eu prefiro mostrar para ela que eu não estou bem, que eu estou chateada. E ela já sabe e a gente conversa sobre isso. Por quê? Porque ela também fica chateada, ela também quer lidar com isso. Ela é minha filha, né? Eles são tudo parecido assim, com a gente, não sei por quê. Então, a última parte que eu quero falar para vocês é sobre os depósitos. Depósitos emocionais. Sabe quando o seu filho vai ficar bem? Quando você estiver bem. Então, isso é uma coisa muito real. Quem aqui se sente culpada quando deixa os filhos? Eu quero que levante a mão. Quando deixa o filho, vai fazer outra coisa. Levanta a mão bem alto, porque todo mundo tem que saber. Tá? Quem se sentia antigamente não se sente mais. <risos> Parabéns, vocês foram libertas. <risos> Olha só. Nós, como seres humanos, né, nós temos a necessidade de emocionalmente estar saudável. E para criar filhos emocionalmente saudáveis, temos que ter pais e mães emocionalmente saudáveis. E aí? Como é que resolve isso? Então... Jesus, vamos falar de Jesus. Jesus, quando ele precisava de um tempo, porque ele era humano, mas ele era Deus. O que, que ele fazia? Se retirava. e orar. Né, irmão Nelson? E orar. Mas ele também fazia outra coisa além de orar. Ele ia encontrar com seus amigos. E ele, ó, tirava um tempo só dele. E aí ele ia lá com Lázaro, Maria, Marta, tirava um tempo, ó. Abasteceu. Tava bem, continuava a jornada. Porque a nossa jornada nunca termina. E como pai e mãe, né? menos ainda. Então, nós precisamos olhar para nós como mulheres e ver que a gente precisa de um tempo. Mas para esse tempo acontecer, a gente tem que ter uma estratégia. Se você não tem com quem deixar o seu filho, comece a orar. Senhor, me dá pessoas, me dá amigos, eu preciso de suporte, eu preciso mas você tem que entender que você precisa de outras pessoas. Deus já sabe. Mas é difícil? É difícil? Graças a Deus eu tenho a minha mãe, gente. É uma benção na minha vida. E isso facilitou bastante essa parte do processo. Então, eu sempre, uma vez por semana, deixava ela na minha mãe, dormia lá, eu ia sair com meu esposo. E eu me saía culpada. Gente, a primeira noite foi horrível. Eu nem consegui dormir. bem sabendo que a minha mãe ia cuidar dela como eu cuido. Mas aquilo era para mim como se eu estivesse abandonando o meu papel, passando para outra pessoa. E aquilo, assim, me matava. Eu dizia, meu Deus, isso é em mim, não é em ninguém, é em mim. Preciso, preciso sair desse negócio mental que está acontecendo aqui comigo. E aí Deus foi, aos poucos, né? tudo é aos poucos. Não é de um dia para o outro que a gente acorda e fala, ah, hoje eu vou deixar meu filho. Não, não é assim, porque o coração de mãe não é assim. E aí a gente precisa fazer esses depósitos pessoais, porque a nossa conta emocional tem que fechar. Porque só os filhos não suprem o nosso coração. A gente é humano. Você precisa sair, você precisa ter uma amiga para conversar, comer uma torta, ir na padaria, fazer qualquer coisa, fazer a unha. Gente, qualquer coisa. Até ficar sozinha. Eu quero dizer para vocês que eu adoro ficar sozinha comigo mesma. Eu tenho prazer em ficar sozinha. Por quê? Porque eu gosto de silêncio, tem um momento, assim, só meu. De mais ninguém. Aí eu fico, ó, legal. Porque a gente conversa com tanta gente, o dia é tão agitado, então, aquele momento é só meu. E, além desses depósitos, o seu filho precisa ver que você está saudável. Ele precisa ver, encontrar na mãe equilíbrio. Porque muito do, do tempo de criança, ela vive também da emoção da mãe. A mãe está bem, eu estou bem. A mãe não está bem, eu não estou bem. Mas, aos poucos, Deus vai separando emocionalmente o filho da mãe. O filho vai tendo amigos. O filho vai criando a independência dele. E, gente, eles têm que criar essa independência. Vocês não prendam eles, que isso faz mal. Exemplo vivo, aqui para vocês: faz mal. É in... Intoxica o filho. Porque ele não sabe dizer não para a mãe que ele ama, mas ele também quer a vida dele. E aí? Aí, Ai, mas não quero desagradar minha mãe, mas minha mãe tem que entender que eu quero meus amiguinhos, que eu quero sair. Mas tudo dentro desse círculo de confiança que a gente já criou para ele, que a gente já estabeleceu. Se você não estabeleceu, comece a orar por isso, dizendo, Deus, eu preciso formar esse ambiente para o meu filho crescer. Se eu não criei, me perdoa, mas não fica se sentindo culpada, porque você está ouvindo essa verdade hoje. E a partir daqui, Deus vai construir. Isso não é para gerar culpa em ninguém. Porque Deus não trabalha com culpa, eu quero dizer para vocês. Ele já nos libertou da culpa. Então, toda vez que a gente se sente culpado, a gente tem que pensar, opa, da onde está vindo isso? Então, o segundo depósito é os relacionais, que é os relacionamentos entre família e amigo. É essencial a gente dar atenção a esses relacionamentos. Ninguém é bem-sucedido sendo pai sozinho. Vai ter pessoas na vida do teu filho. Pensa, pensa agora, quem foi importante na tua vida quando tu era adolescente ou quando tu era criança? Teve uma tia, teve o pai da amiguinha, teve a mãe da amiguinha, alguém foi importante na tua vida. Uma avó, eu tive duas avós maravilhosas, me amaram muito, me ensinaram muito, elas foram essenciais na minha vida. Minha avó paterna morreu muito cedo, eu tinha seis anos, mas ela foi, ela era aquela avó que de madrugada dizia para mim, vamos fazer rapadura? Eu dizia, vamos, mas não podemos acordar ninguém. Não, vamos só nós duas. E a gente ficava madrugada, tomava chá, fazia rapadura, e ela me contava a história da colônia, porque ela era bem alemã, e era um momento só meu e dela. Gente, eu me sentia a pessoa mais amada na face da terra, mesmo que a minha mãe não estava comigo. Era um momento onde meu pai estava com a minha guarda, mas a minha avó foi muito importante nesse momento. Entendeu? Ela fez a diferença. Eu me sentia amada, eu me sentia querida. Mesmo que a minha mãe não pudesse, a minha mãe não podia. Ela legalmente, o juiz, impediu ela de me ver. E aí? Mas Deus não deixou de cuidar, porque o plano dele era outro. E ele foi cuidando ao longo do tempo. E essa confiança a minha mãe também foi aprendendo. Então, isso é uma coisa que você tem que vivenciar. Não tem como aprender sem viver. E outra coisa muito importante. a gente está falando dos relacionamentos né Você precisa namorar com o seu marido. O teu filho precisa ver amor, precisa ver a mãozinha, precisa ver o beijinho, precisa ver o carinho, precisa ver o olhar. Por? quê? Por que que será que isso é importante para o filho? Porque ele vai ter uma família? E ele vai saber que ele precisa construir essa família com o amor. né? E a minha filha faz assim. Oh! E eu digo, tem que olhar, tem que olhar, porque um dia tu vai fazer isso. Ela, não, eu digo, continua assim mais uns 30 anos. Tá Tudo certo. Fica assim, pensando assim. né? Mas por quê? Porque a gente está formando esse, esse presente para eles, que é o presente de ter uma família. Então, Tenha um relacionamento de amor que a casa não gire, irmãs, que a casa não gire em torno dos filhos. O maior erro é uma casa girar em torno de uma criança. Por quê? Quem veio primeiro foi o marido ou a criança? Talvez umas vão dizer que os dois vieram juntos, tudo bem. Mas primeiro você tem que, teve que ter um relacionamento com ele para gerar uma criança. Então, ele vem primeiro. Sempre lembra disso. É difícil? É. Porque eles são tão fofos, eles vêm assim, eles tomam conta da casa toda, enche de brinquedo, mas um dia eles vão embora, e aí vai ser só os dois de novo. E a gente tem que, tem que ter isso na cabeça. Né? Eu sei que um dia a Ana vai embora, que ela vai casar e o Lucas vai ficar. Yes, o Lucas vai ficar. E aí, eu tenho que continuar amando ele? Eu tenho que continuar investindo... No relacionamento com ele. Por quê? Eu escolhi ele para viver. Você escolheu com quem você está casado. Porque ninguém é obrigado a ficar num casamento. Mas você tem que escolher a pessoa. Você tem que saber que aquela pessoa vai ficar com você depois que o filho for. Que o filho vai, ele não é nosso. Ele vai casar, ele vai estudar, ele vai morar no outro país, ele vai morar na outra cidade, ele vai fazer intercâmbio. Ele vai. E ele está indo, e tu está aqui. Meu Deus, eu vou ficar. E eu não posso ir junto. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. E é, e é o natural. Olha, se tem uma coisa que, é, que você tem que pensar é quando alguém mora muito tempo com os pais e não quer sair da casa dos pais. Alguma coisa nessa história está errada, porque, naturalmente, você vai sentir vontade de sair da casa dos seus pais. Porque você vai querer a sua liberdade, você vai querer expressar a sua vida, você vai querer ter as suas coisas. É natural. É a ordem das coisas. Então, a gente também precisa tirar um tempo. Esse é o terceiro ponto do depósito aqui. tá? É tirar um tempo para ter o conhecimento. O seu filho precisa ver você buscando o conhecimento de Cristo. Ele precisa ver você meditando na palavra, ele precisa ver você lendo, ele precisa ver você estudando. Porque senão, nada disso é verdadeiro. Ele vai ficar pensando assim, não, minha mãe estuda lá na igreja. Né? E, a, e a igreja, a casa é a continuação da igreja, e a igreja é a continuação da casa. E assim vai. O que a gente busca em casa, vem para a igreja, reparte com os irmãos, volta para casa, come mais alimento espiritual, para o outro dia tu estar tá forte, ou para no mesmo dia você poder repartir com alguém. Porque todos esses pontos, tanto o relacionamento que você vai ter com você mesma, com os amigos, com o marido, com Deus, todos esses relacionamentos fazem a tua família ficar saudável. E vai ampliando essa capacidade de educar os filhos. Então, eu quero ler com vocês em Mateus 22. Agora, para a gente ir para o fim. Está na página 12,82. 12,82. que a gente tem que sempre terminar com o que Jesus nos diz, irmã. Tudo isso começou lá no Velho Testamento, Deus dando a ordem para o povo que Ele escolheu. Mas Jesus, Ele nos trouxe um novo mandamento, o grande mandamento, tá aqui o título, né? Então vamos ler no 37. Respondeu, não 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Foi Jesus que disse, irmãos: Continua igual. Não mudou. Ele ainda continua querendo ser amado, sendo amado o teu Senhor, que você ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Talvez hoje a tua conta aqui emocional não está fechando. Talvez hoje você não está bem, porque você não investiu tempo com Ele, com Deus. Talvez você não investiu seu tempo em você mesma. Talvez você acreditou que os filhos eram mais importantes na família. Talvez você gastou tempo querendo que o filho seja o mais importante. Talvez você tinha uma ideia de família ideal e que você está tão cansada de tentar fazer essa família ideal dar certo. Né? Então, assim, hoje Jesus te convida para algo diferente. Ele te convida para entregar a sua família. Ele te convida para entregar o teu coração. Falar para Ele, Senhor, mas hoje a minha filha não quer nem me ouvir. Meu filho não quer nem ficar perto de mim. Me ajuda. Deus tem solução para cada uma. Cada uma tem um anseio no coração, cada uma tem uma dificuldade, cada um tem algo que ainda não está totalmente ajustado com os filhos. Porque, gente, filho é uma coisa difícil, ele muda de fase, muda a forma de falar. Agora ele está grande, antes ele era pequeno, agora ele está grande, agora ele está grande, ele quer que eu trate ele como pequeno. Aí vai mudando as fases e a gente fica sem saber como lidar com aquilo. Talvez o teu filho se afastou tanto que tu não sabe mais nem o caminho do coração dele. Porque diz assim, meu Deus, nem parece meu filho. Mas isso acontece. Mas o que a gente tem que se voltar? Se voltar para o Senhor. Dizer, Senhor, eu vou te amar de todas as minhas forças eu vou te amar com todo o meu entendimento, eu vou te amar. E eu creio que tu vai transformar minha família, que tu vai transformar o meu filho, que tu vai transformar o nosso relacionamento. Porque tudo aqui, irmãs, é relacionamento. Não existe esse relacionamento sem primeiro você se relacionar com Deus. Porque você vai levar o amor para o filho através de Deus. Porque o nosso amor é um amor caído, ele não, ele não gera vida. Por um tempo, ele até é suficiente. Mas a gente vê que... Ai, Senhor, eu não estou conseguindo, eu preciso de Ti. Vai chegar um momento que você vai precisar. Então, eu quero convidar todo mundo para ficar de pé, pedir para as irmãs do louvor subir. E hoje você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. O que, que eu posso fazer para influenciar a minha família? O que, que eu posso fazer para influenciar meus filhos a amar a Deus. O que, que Deus tem que mudar na minha mente, no meu coração, renovar para que eu, que eu consiga atingir isso? Eu pe pedir para vocês fecharem os olhos, para nós orarmos. E esse louvor que vai tocar, que você possa entregar sua família para Jesus, entregar-se entregar, entregar ao plano de Deus. Porque a gente faz muitos planos e a gente se frustra, e a gente quer essa família, a gente deseja, mas, muitas vezes, a gente não tem sucesso porque a gente não está amando o Senhor, porque a gente não está, de todo o coração, buscando a direção dEle para a nossa família. Então, que você possa colocar a sua família no altar do Senhor, pedir para Deus ajustar o que está desajustado, porque hoje não é para você sair daqui culpada, é para você sair daqui com a esperança de que Cristo pode transformar a tua família, que Ele pode transformar os teus filhos, que Ele pode transformar os relacionamentos que estão desgastados, que estão frios, que muitas vezes a gente não, não tem mais aquele brilho no olhar de olhar para o nosso esposo, de olhar para os nossos filhos e saber que Deus tem um propósito. Então, vamos orar. Paizinho querido, eu te peço que nessa tarde, Senhor, Tu esteja conectando cada um com o Teu grande plano, Senhor, a história que Tu estás contando ao mundo através das nossas famílias, Deus. Tira, Senhor, todo engano, Senhor, tudo que a gente idealizou, que é humano, que é caído, que é falho, mas que o Senhor construa o alicerce para essas famílias, Pai. Que o Senhor seja a base dos nossos relacionamentos. Que o Senhor seja a base da nossa comunicação. E que o Senhor transforme os nossos relacionamentos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor derrame cura sobre o nosso coração. Nós estamos exaustas, Deus. Estamos cansadas. Não temos, Senhor, tirado o tempo contigo ou tempo de qualidade. Com a nossa família, Senhor, nos perdoa, Pai. Traz, Senhor, um novo tempo sobre a casa de cada irmã, Senhor. Traz verdades imutáveis, Senhor, porque o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti, Senhor. Transforma as nossas vidas, Pai. Vem, Senhor Jesus, colocamos diante do Teu altar a nossa família a nossa maternidade, Senhor, nos capacita como mães, como esposas, Senhor, nos capacita a levar o teu plano de salvação para o mundo, Senhor, começando no nosso lar, Senhor, derrama do teu amor, Senhor, aonde está faltando amor, onde está faltando graça, Senhor, derrama, Senhor Jesus, da tua presença nos nossos lares, da Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, que sejamos as cartas vivas de Deus, que as pessoas ao nosso derredor saibam que Tu és o nosso Deus e não há outro além de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas palavras que Tu nos trouxeste, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos. Amém.